Você que está acompanhando esse especial desde o início, você sabe quanto que eu sofri para chegar nesse resultado? Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E esse aqui é o especial que a gente está fazendo dessa super indústria. Gente, desde o começo, o quanto que eu penei para ter esse solo compactado pronto. Você lembra dos outros vídeos? Se você não está assistindo esse especial, vem na playlist, se inscreve, bota o sininho e acompanha. Que foi uma novela. Isso aqui era um charco, tudo alagado, gente. E bota terra, e cava, e limpa, e drena, e bota bomba, e faz muro de contenção. Tudo para quê? Para chegar nessa parte. <risos> A minha parte favorita. Inclusive, você acompanhou também nesse especial? desse super radier. Olha só que incrível como é que ele ficou, sequinho. A gente tem uma viga de porta, lembrando aqui, né? E a gente tem só o um radier aqui. E no meio, botamos mais aterro. Que tal a terra. Mas olha os detalhes do nosso galpão de steel frame que você tá vendo antes dele ficar pronto. Eu espero que no próximo vídeo você já veja ele todo em pezinho. Porque, gente, essa é a parte mais rápida e mais deliciosa da nossa obra. Olha só os detalhes. Aqui são as tesouras de cobertura. Você tá vendo? Elas fazem tipo um triângulo. Então a gente já pegou todas as tesouras, a gente montou na fábrica e trouxe ela pronta. Então, imagina montar debaixo desse sol. Então você pode ver que a gente tem aqui ó, um bãozinho inferior, um bãozinho superior e as gigonais fazendo todo o desenhozinho. Ela vai vir aqui para cima. Olha só que incrível! A solução que a gente utilizou para tornar possível toda a montagem do galpão foi a solução com seções compostas, treliçadas, que a gente fala. E que os pilares e as vigas, eu utilizo treliças simples de steel frame, como você pode ver, a parafusoelas. Lembrando que para o pilar a gente tem uma solução e para a viga a gente tem outra solução. Parafusoelas em conjunto, muito bem aparafusado e crio as minhas, as, as minhas soluções de pilares e vigas. Porque, querendo ou não, o galpão a gente não consegue trabalhar com paredes estruturais, igual o steel frame foi feito para se comportar. Então, aqui a gente tem a solução de um pilar. Você tá vendo? Esse pilar aqui tem 6,60 metros, gente. A gente vai ter um pé de direito livre de 7 metros aqui na fábrica. Quando a gente fala de pilar, eu trabalho normalmente com treliças assim, ó. Tamanhos iguais, porém elas todas as amarradinhas. E por que, que a gente faz essa porta? Eu vou te explicar agora no detalhe. Quando a gente faz essa amarração das treliças, o meu pilar ele tem uma resistência muito maior à torção. E quando a gente está aqui, um galpão que vai ter 7 metros de pé direito livre, provavelmente ele vai bater quase uns 10 metros de altura no total. A gente tem uma carga de vento tentando o galpão torcer de um lado para o outro muito grande. Então, a gente precisa aumentar a nossa resistência à torção. E essa é a melhor solução que a gente encontrou nas nossas modelagens estruturais. Agora, quando a gente fala de viga, a gente vai parafusar as nossas treliças de uma forma completamente diferente. Olha o detalhe. Quando a gente fala de uma viga, eu preciso ter uma treliça inteira na vertical, outra na vertical inteira e duas no horizontal menorzinhas, vocês estão vendo? Dessa forma, eu aumento a resistência de todo o perfil do baço superior, superior né? e trabalho com elas em conjunto. Ou seja, se uma viga ceder, a outra vai junto, porque elas estão conectadas por essa horizontal. Tá vendo só? Não é a mesma solução. Essa solução de viga caixa treliçada, essa solução de pelar todos eles amarrados direitinho, gente, eu não inventei essa roda não, trouxe lá da Nova Zelândia. Da primeira vez que eu fui lá em 2011. É uma solução que eles usam muito comum, principalmente porque eles têm muito problema de vento, né? Tipo assim, eles têm furacão, isso aqui a gente não tem, não. <risos> Mas você viu que solução incrível? E é importante, não adianta nada eu fazer treliças super reforçadas se eu não parafusar elas muito bem. Então aqui nessa construção a gente está usando aquela famosa regrinha da dama do gesso: os 20 centímetros. Distância daqui até aqui vai dar provavelmente uma média de 20 centímetros. Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. Mas o mais importante é que quando você bota esse parafusamento a cada 20 centímetros em zigue-zague, você vai garantir que o seu elemento está trabalhando todo em conjunto e ele fica muito mais reforçado. Em breve, a gente vai estar botando tudo isso aqui em pé. Incrível, né? Então, se você quer acompanhar, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você está curtindo, se você quer ver mais detalhes, tem mais dúvidas, não deixa de colocar aqui nos comentários. A gente se vê por aí e até breve. Porque a sombra é. tá incrível, né? Aproveita e pega os takes, pega as fumagens que eu vou fazer.